Beleza, rapaziada, já estamos chegando de tanque com o mano Chris. O que acontece? Ó, Ô meu, os caras me perdoam, não, hein? Claro, Chris. Rapaziada, ó, <risos> ó. Oh, oh. Vamos ter que so, só na mostra de bigode e volta. Ó, oh, mostra o bigode e volta. Oh, os caras já tiram, hein, tio? Tira, fez o meu inteiro. fazer oh, já, já carrega esse negócio. Ah, ócio! Bom oh, jogo. Os caras mutam, tio. Ah, os caras mutam. fica caixa. Isso, ô, oh, meu. Eu tinha zero, hein? Quero baletas. Vamos de boa, vamos de boa. Outro oh, um canto de aqui, peraí. Eu estou de cadeia! Olha oh, o ponto de cara aqui, jogo. Ai, não, os camaros saem fora. Os caras deixam o seu aqui. tem como não, jogo. Rapaziada, como que a gente vai tratar com esses caras? Esse é, disso. Eu tô atrás do uma O que? Ele me acertou, tio. Varou a bala. Vai ter que ser só zoinho, tio. Só no bigorna. Fica esperto com os caras é inteligentes. Eles passam por, por todas as partes. e todos os lados. Eu tô tranquilo. calmo. ó olha, olha aqui. O jogo tá mentindo, hein? Tem que ficar esperto, que tem autos em toda parte do game O que que acontece? O cabinei vai ser correndo Vaza Ô, oh, Chris, da carrinho, dá carrinho Isso Ô, oh, meu Deus, os caras, tem sniper lá em cima, tio oh, Ó, lá no bom, no BB outro lock lá, ó, ó, ó Rajada, tio Aí os caras fura nós, tô todinho Beleza, picamos a testa dele, ó Chris, granada. O que? Tava cheio de granada? Valeu, a gente pode usar uma granada e pegar aquela ali, hein? Tranquilão. 10 tá granadas, tio. Joga lá, ó. Pica os Pega a granadinha binta agora. Esses caras vai cair. Oh, Chris! Isso, isso, Chris. pegar a minha? Tá, dentro do berimbau do Locke. Tá, não aguenta, tio. É muita pressão da bolinha. O que que acontece, rapaziada? Vamos simplesmente dar a volta aqui. Ó, oh, ó, já tem Loki ali franjando, hein? ó Gente, oh. tá que de boa? Ô, é. oh, Chris, acerta o Loki aí. Ó, o jogo! <risos> Rapaz, tem que ser um por vez, ó. Pela ordem Isso! Dá uma nele, Chris. Mostra pra ele quem você é? Mostra o seu bíceps e Frices! É o quê? Ô, peraí, tio, eu não para de vir, cara! O oh, cara viu no jubileta, que que é isso, tio? Nossa, soltou um caldo de frango em mim. Claro. Aí não, hein? Aí não, caldo de frango não. O quê? Eu tô, eu tô frangado? O jogo? Como assim eu tô frangado? Parabéns, é nova, hein? É nova. Aí, tio, tá, aí, tá de boa? O Camaro pegou ele. Ó, o, o, o braçudinho de escudo. Pode é só pra avisar que o braçudinho tem escudo agora, tá? Os braçudinho estão um novo nível de academia. Então, trocaram o Whey Protein. Tô com o mais forte agora. Ó, oh, o cara quer dar gancho. Vem tranquilo, vem tranquilo. O jogo. Pobre, oh, virar braçudinho rápido Vai, Chris. Mostra pra ele quem que é o verdadeiro braçudo. Ô, oh, meu, doatinho cabara? Rapaziada. Tô gostando nada dessa história, hein. Tranquilo, outro cara aqui, ó. Jogo. Agora, Chris. Acertou o zóio. Ai, ah, o Chris mostra, hein. Olha isso, o pino inclinado do tio. Ah, oh, meu Deus do céu. Virou pezinho da academia do Mano Chris. O que, que acontece? Vamos cuidar dessas caixas aqui. Ó, experiência. Oh, meu Deus, acabou tudo. Não tem espaço pra nada. Vamos dar uma olhada nos inventórios aqui, ô, caverninha. Vou combinar as plantas aí em jogo. Ó, ó. Engranada ceguinha vai ser a primeira coisa que a gente vai usar, hein. Vamos ficar esperto. Munição, já bota no pente. Dentro da arma do Mano Chris. Tranquilão. Rapaziada. Vamos ver qual é que é aqui Ó oh. Ô tio, abre a porta aí Peraí, peraí, peraí Pô, você vai tomar no caneco Ô, oh, louco Olha o tamanho da mão do Loki Rapaziada, é o Pete É o quê? Olha Pete Borges não Olha o carro, vem né? conectado de Wi-Fi Pô, eu né? com a conexão agora, vai ficar bravo Mas eu tô falando, você mexe com a internet dos caras os caras fica nervoso, tio. Era é só botar a TV a cabo e a internet de volta pros caras. Eles não tiraram esses monstros não. Sim. Fazia, vamos ter que zoar esse Loki aqui. Ó. Oh. Tem que zoar essa internet nova. dele. O quê? Oh, peraí, jogo, peraí. Ixi! o Chris! Nossa, os caras tacacabam, tá tio. viu o tipo da brincadeira aqui, né? Ó, ó. Cabreirão! Acerta. Ô, oh, louco, tio. Ele quer pisar, Ô, oh, Loki, não para de se mexer, tio. Como é que vai acertar essa internet dele? Ó, oh, não vai pra cima, mira, rapaziada, tem... o que, peraí, e aí? Rapaziada, tá gastando bala à toa, hein? Tranquilo. Sai daí, chão, sai daí, que o cara é periculoso. APC Fire. Beleza, rapaziada, parece que o mano no fim tá... Dando um fim no Loki, ó, escadinha, escadinha, sobe. Beleza. Resista até o veículo blindado chegar. Rapaziada, aqui não tem nada. Isso, Chris, isso. Sobe a outra aqui. Vamos ver qual é que é. Vá para lá pra cima. Rapaziada, o pitbull já tá vindo no veneno, hein? Ele janta o Chris uma bocada só. Beleza. Ó, ó, já derrapa ali, Chris. Flipa as caixas. Ô, oh, meu Deus, é planta vermelha? Importante, hein? Vamos tacar um esse nesse lock? A gente tinha um seguinho soltos. Tinha um seguinho solto aqui, se eu não tô enganado. Pera aí. Rápido! Ó, os caras estão tá pegando reforço, hein? Estão escutando vozes, eu sabia. Beleza. Beleza, ó, o Loki tá ali Vamos simplesmente Pegar a planta, tio, cara, a planta Mas já sumiu? Rapaziada, sumiu já, hein Ó, outro Loki chegando lá Franja ele, franja ele Franjamos Rapaziada, as plantinhas somem, jogo Aí não tem como zerar, hein Ó, ó, agora, Chris, aproveita Nossa senhora, Chris <risos> Ai, quebrou no ato, hein? Torcicolo no ato. Beleza. Ó, oh, louco! Nossa senhora! O Pit tá assassino hoje, hein? Cordeiro mal Balmorado. Sim. Ó, é bem o dele ali, ó. Vai lá, Chris. Beleza, pegamos, pegamos. Ó, gritou. Ai, arde, hein, tio? Rapaziada, Acabou com a bala, hein? Acabou com a bala. Vai lá, Chris, manda. Mostra pra ele quem que manda. Ah, o jogo tá mentindo, tio. Acabou todas as balas. Vai ser um tiro. Um tiro suficiente pra matar pelo menos um zumbi, hein. Ó, ó, ó. Não. Ah, meu Deus. Ai, Não, Chris. Ah, oh, meu Deus do céu. Que isso, tio? Vai lá, Chris. Nossa, o Chris tá vesgando o soco, tio. O Leon vai pra frente. Ele não quer ir pra frente, não. Olha o Fusca, tio. Rapaziada, é uma treta pra acertar os Locks, tio. Ah, oh, meu Deus do céu. Desconfiguração beta aqui do Chris. Chris tá durão, hein. Vamos olhar direito, Chris. Ó, oh, pega a munição, que é muito importante aqui. Já coloca dentro da arminha. Rapaziada, vou ter que tomar uma plantex aí. Já tomei a pastilha. Dá uma volta pro outro lado. Aham. Uhum. Vamos acertar o torcicolo dele, ó. Ó. Oh. Ei, ai, hard. Oh, ele tá nervoso, tá nervoso. Rapaziada, ele dá uns pilim, pa. Fica difícil acertar o lock. Cuidado que um soco desse aí, tio, deu arrancar três vidas. Você nasce e morre de novo três vezes no jogo. Ó. <risos> oh. Vai, cai, Pit Borges. <risos> Vai ser duas, ó, ó. Uma, duas. Tem Loki ali. Tem Loki. Ô, Pearson, espero que você me dá uma cobertura aqui, hein. Rapaz, chegou, hein. O cabernet já tá dando soco. Nossa, que arma é essa? Ponto 76. <risos> ah, seu Loki, vai arrancar sua internet agora. Ó. Ah, o Borges, Aí, ó. O cara vai comer hambúrguer de, de carne todo dia? Fica comendo pessoas? Aí cai, tio. <risos> <millimeters> ó. Rota 4. Rapaziada, o jogo tá pilantra, é só isso. Show de errores. É, temos zero tiro, tio. Só faquetas. Vamos usar um seguinho aqui. A gente tem muito seguinte. tio. Cegar tudo esses lock. Ó, manda. Beleza, já, já aproveita. Isso, Chris. Pega outro lá. Só a franjinha dele de fora, ó. ó. Ai, você cai, Loki. Oh, tem, maior... tem outro já. Ixi! Oh, Ô, Chris, eu tô com a faquinha, você não tá usando ela? É isso que eu tô vendo? Eu te mandei usar a faquinha, Chris. Oh, dá um pilão dos Zangief nesse Loki, aí eu quero ver. Beleza. Pega o quê? Nossa, já tá do lado. Vamos colocar tudo dentro do pente, Chris. Tudo dentro do pente. Ó. Oh, tem Loki aqui. Vai lá e vê! Tranquilo. Rapaziada, tá no meio da guerra, tio. Tem que ter tranquilidade. Ó, ó já passa pegando a parada. Tranquilão. Rapaziada, eu vou bicar essa caixa aqui. Beleza. Ó, já ca... pelo menos temos munição agora. É um sinal bom do hard, hein. Peraí, onde que tá esses locks? Ó, tem lock aqui. Ô, meu, é infinito os caras aqui, hein. Tudo rambo, tio. Tudo modelo rambo. Vaza, Chris. Beleza, ele vai explodir a cerquinha Tá, tá, tá, tá bom Rapaziada, tá, tá sinistrão, hein Essa parte aqui tá cabreirona Cabreiro, né, meu Rapaziada, o que que acontece? Vamos, o quê? Ó o Elite, olha Ele vai cair, vai cair Será que ele deixa a munição? Olha o um buraquinho, hein, Chris? Dá carrinho? <risos> Ai, eu curti, hein, Chris? Ele já atravessou a parada inteira Rapaziada, cuidado, hein, cuidado Ó, balas perdidas Balas perdidas. Vou pegar os locks por trás, tio. Ó. Dentro do berço. Aí cai, tio. Ó, dentro do habitat dos locks. Ô, louco! Pera aí, onde é que tá esses caras? Já tô vendo laser. Os cara é equipado com laser. Tava achando que o zumbi é pobre. O zumbi é importado, tio. Ó. Beleza. Ch chuta o zone dele. Vai lá, Chris. Isso. Aí não volta mais. Tio. Já era. Ó. O jogo. Rapaziada, essa metralhadora de longe, ela é uma porcaretas. Beleza, vamos pegar aqui a munição da arminha. Olha, os caras chegam de... Oh! Os caras chegam de caminhão, tio. Olha os caras chegando. Nossa senhora. Taca, segue o Isso, Chris. Oh, Ô, Chris. Beleza, um já foi. Rapaziada, vamos bicar esses Zlock aí, pelo amor de Deus. Ah, beleza, mais um, mais um, mais um. Os caras tem. Oh, meu Deus. Os caras tem use japonesa. Ah, Chris, você cansa agora, seu Loki. Oh, meu Deus do céu. Ah, não. Aí não dá, Sai, toma. Oh, Chris. Ô, oh, arma é maldita! arma treme mais do que o torcicolo do Chris, pelo amor de Deus, hein? Eu ainda não zero o jogo. Beleza. Tô calmo. Rapaziada, acabou com as minhas plantas, hein? É O Loki de Sniper. Tô. Profissionalizado pra batalha. Bolsinhos e tudo mais. Ó, oh, ó, oh, tem caixa lá em cima, hein. Eu tô escutando snipers. O que que eu disse? Achou! Ah, oh, meu Deus, cara, não erra não, tio. Vai achar treinamento militar desses zumbis. Ó, ó, ó, vai levar. Dentro do crânio. Craneia. Isso, Chris. Ô, oh, meu Deus do céu. Rapaziada, zumbi do militarismo aqui tá treta, hein. Eu já vi zumbi virar leakers, virar umas paradas sinistras. Mas zumbi é militar, tio. Primeira vez, hein. É mesmo. Rapaziada. Momento tranquilidade, hein? Finalmente. Ó, oh, o Loki tomando o sol, só. E ó. De boa, agora sua arminha. Tem franja ali já? Um vagão. Essa rota é impossível, hein? O que que acontece? O meu, cara quer explodir o vagão inteiro. Beleza, preciso de cobertura. Jogo! Ah, jogo. Os caras têm bazuca aí. O que? Você tem moral? Temos! Uma... Ah, ah, o jogo não quer pra caramba! Inquisitão maldito! Oh meu Deus, deu um bug bugetos ali. Ah, oh, meu Deus, e aí jogo? Rapaziada, o jogo tá pilantra demais. Não tem como jogar, não. Beleza. Toma plantinha. Vamos pra fora, Os caras tudo lá em cima, tipo bazuca. Ó. Oh. Olha aí! Ah, oh, meu Deus. Rapaziada, não vai ter como não, hein? Foi bom conhecer vocês, mas o caverninha já era. Tranquilo. Eu não estou calmo. Quebra essas caixas, Caberninha. Nada de planta, hein, jogo? Nada! Oh, jogo! Tô calmo! Ô, oh, meu Deus. eu tinha spray! Rapaz, esconder é pior, os caras buscam de bazuca! Pera aí, cadê o spray? Oh meu Deus. não tem spray, não, jogo! Rapaziada, levou mais uma já era, hein? Mais uma franjou, já era. Oh, meu Deus, os cara vira braçudo. O cara, o cara não tem nem munição. Pra começar. Oh, ó, oh, os caras bazucando o jogo. Ô, oh, Chris, agacha seu Loki. Oh, meu Deus. Quem que é esse Loki de bazuca, tio? Não sei. Oh, meu Deus, o cara tá bicando todo mundo. Oh, meu Deus. Rapaziada, vai acabar a munição? Ó, oh, ó, oh. cadê o lock da bazuca? Olha ali! Ó, oh, o lock aqui, hein? Tranquilão. É como no caneco, rapaz! Beleza, só tá faltando mais um lock de bazuca que tá escondido. É! Rapaziada, tamo sobrevivendo, hein? estamos sobrevivendo. Ó, oh. o lock tá vindo com o um escudo gigante ali, hein? Ó, oh. pega a perninha esse lock. Acabou a bala, jogo Acabou a bala. Nossa, quase tudo, hein? Cadê o fim, tio? Ô, oh, meu Deus. o fim. Você vai por fim em nós, hein? Ah! Pedro, o cara tá quase terminando ali, hein? Ô, oh, Cris, agacha, seu logo. Oh, ó, oh. ó. É só descer aqui. Pera aí. Não vá seco. Não vá seco, tio. Beleza. Matamos esse Loki, rapaziada, estamos sobrevivendo, Tá quase no final tio Quase no final, Ó, o Loki de metralhador gigante AK-46 Oh, bazuca tio, Aí não hein Pai, o jogo não deu uma plantinha até agora, eu só tenho 9 balas <risos> Ó, tem um Loki de tuk-tuk, o que? eu vou descer tio, vou descer, desce Chris Peraí, vamos vamo aqui atrás, de boa, de boa Esconde na paredinha Isso Ó, oh, tem um lock ali em cima Mas é, acho que deu certo, hein